Vocês pediram e eu trouxe. Isso mesmo. Hoje eu vou jogar Granny, Chapter 2. E pra você que não é bilinguist, é Granny, capítulo 2. Bom, eu não sou bilinguist, mas é o nome do jogo. Bom, vocês pediram e hoje eu decidi trazer. Eu sei que eu nunca joguei o capítulo 1, um, mas... É... é... mais ou menos. Mas hoje eu vou gravar o capítulo 2. Então, vamos lá. E pelo visto, deixa eu só começar a gravar a tela que eu já volto. Pronto, já estou gravando a tela e... Tenho o vovô. Pra você que não já jogou, se... pra você que ainda não jogou esse jogo, não jogue. Eu vou tomar borra borra todinho, que nem Five Nights at Freddy, e esse vídeo é pra maior de 10. Se você não tem 10 anos, clica aqui no link na descrição que eu vou deixar com o vídeo anterior, e vá assistir o vídeo anterior que eu sei que você não assistiu, que é da saga Minecraft. E se você não viu a saga Minecraft ainda, que vergonha, meu irmão. Pelo amor de Deus, tá mó legal, eu encontrei uma ovelha rara. A ovelha Rosa, eu encontrei um cachorro Eu nem sei se esse vídeo já saiu Mas eu vou dar um spoiler eu Encontrei um cachorro, um gato Encontrei um cavalo, encontrei várias coisas Pra você que não viu, vai assistir por favor Que tá muito legal Deixa eu ver se tá gravando Pronto, tá gravando Então vamos lá jogar Train Chapter 2 E tem o vovô aqui, ótimo é, Qualidade média Eu vou colocar baixo pra vou Colocar low já tô vendo aqui que a qualidade não vai ser muito boa, né? Mas eu vou ter que colocar assim mesmo. Dificuldade normal. Training. Dread power. Moves at normal speed. Ah, então estou em... É, vou resumir aqui pra você que não sabe inglês. Eles andam numa velocidade normal. Mas, pelo visto, eu acho que a vovó é quem vai... Ó. Big cat training. everything. Tá. A vovó, ela escuta absolutamente tudo. Mas o vovô, ele não escuta quase nada. A vovó, pelo visto, corre bem rápido. Então, vamos lá. Eu não vou ler o resto das coisas aqui. Vamos lá, que eu sei que eu vou tomar muito susto. Bom, pra você que nunca jogou o Dreadplay Red Drain, não jogue. Como eu já falei, né? Então, vamos lá. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui, daqui, mas não. Não consigo, não. Mas tá bom, vamos lá. De, ah, eu esqueci de falar. Eu tenho dias... É, eu tenho cinco porque isso no jogo passado no, no Grand eu pelo menos tinha um quarto decente né pelo amor eu sei que eu vou tomar muito susto bom vamos lá deixa eu... eu tenho como eu me esconder na cama eu não lembro dos controles esconder na câmera abaixar levantar abaixar levantar pronto beleza agora vamos lá deixa eu ver o que tem demais aqui não tem absolutamente nada Vamos subir. Eu acho que é aqui a escada, né? Vamos lá. Não tem absolutamente... Eita. Eita. Gráfico ruim. Ai, ah, eu tô com muito medo, velho. Que isso, meu irmão? Ai, ah, meu pai é tô... Ah, não não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ah! Ah! ah. Isso é só a primeira, eu tô rechecando né, Ai, respira Dia 2, beleza, eu tenho 5 dias De acordo com um o que eu entendi, né, que eu já falei Eu tenho Deixa eu, Deixa eu fazer um negócio aqui É, beleza, eu tenho 5 dias é... Ai, meu pai eterno Pelo visto tem a vovó e o vovô Vou tomar muito susto nesse jogo E por que eu tô gravando esse jogo, velho? Eles pediram, mas eu não queria estar gravando esse jogo, mas deixa seu like. Segue minhas redes sociais, eu vou me esconder aqui, vai que ela aparece aqui. É, segue minhas redes sociais, no meu Instagram é tbialalvis. Eu sei que tá aparecendo Alves Biel aqui, mas eu mudei. É tbialalvis, mas se você pesquisar só Alves Biel já vai aparecer. E meu Twitter é Alves Biel, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações aqui do canal. Principalmente aquelas que, tipo... Mano, eu sei que vocês não gostar muito Eu comecei a gravar muito vídeo Tá saindo muito vídeo aqui no canal Na verdade, dois vídeos por semana, né? Quinta e domingo, pra não soltar vídeo todo dia Porque isso tava me quebrando, tá ligado? Eu não tava conseguindo gravar vídeo todo dia Então eu tive que parar e começar a pensar O que é que eu ia começar a gravar de novo, né? Então vamos lá De tanto tempo que eu passei falando Ai, não estejam aqui, não estejam aqui, não estejam aqui Não estejam aqui Beleza, não estou aqui Ai Essa porta leva pra onde? Que deixa eu fechar essa porta. Que isso? Que que isso faz? Meu Deus! Eita, meu Deus! Que por isso que eu falei que eu Ah! ah velha! Tu é cega? Como é que tu me viu? Tem catarata nos olhos. Nos olhos. Pelo amor de Deus Gabriel, não seja burro. E comercial. Censura aí, Edição. Beleza, eu não vou fazer nada disso. Só deixa minha câmera, viu, Edição? Não censura tudo, pelo amor de Deus. Beleza, Passo comercial. É, agora eu estou na noite, no dia... Dia 3. Velho, como é que eu morri tanto? Vamos lá, beleza. Eu ainda achei esse quarto meio... Ah, ah. Beleza, eu vou direto subindo. Corre, corre, corre, corre. Peraí, calma. Vou levantar da cama primeiro, né? Ai, meu pai é tem. Corre, corre, corre, corre. Deixa eu ver o que, é que tem aqui atrás. Não me vê, não me vê, não me vê. Que que é isso? What? Meu Deus do céu. Beleza, eu vou ver se tem alguma coisa por aqui. Que isso, meu irmão? Ai, meu Pai Eterno. tem ninguém aqui é até agora. Vamos subir mais. Vamos lá. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. sobe. Não tem ninguém que não tem. Ah! Meu Deus, que era isso? Tava todo mundo reunido. Corre, corre, corre, corre, corre. Corre. Tava todo mundo reunido. Tava todo mundo reunido. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Tava todo mundo reunido. Desconto, desconto, desconto, desconto. Você não me viu? Ninguém me viu Aleluia Que isso, velho? Só o vovô me viu Mano, o que, que ele estava fazendo lá, tá? Ei, de boa Ei, o que, que, que, que esses velhas Esse velho e essa velha estão fazendo? Não tem não tem coisa pra assistir, não O não pe... que que atrai, velho? Fila Não tem uma fila pra pegar, pelo amor de Deus Fica matando gente Nossa, que pesado Fica pegando gente Ai, ah, para é pra lá você não tem nada que fazer, não? Pelo amor de Deus Dois véi, já morreram E você não tem o que fazer, não? Pelo amor, peraí, peraí, peraí Não vamos subir, não Não faz essa besteira de novo, não, Gabriel Isso aqui faz o quê? Não, sua mula Isso aqui faz o quê? Beleza, ninguém até agora Ai, o que, que isso faz? Beleza, é tipo um porão que isso? Tem alguém aqui? Tem absolutamente ninguém aqui. Beleza, uma canoa. Eu preciso de quê? And just start. Start. Beleza, o que, é que tem demais mais aqui? Essa água, água podre. Tem água po ah Que, que é isso? Meu Deus! Eles são povo dentro de casa mesmo? Pelo amor de Deus! Que isso? Eu morri. Dia 4. Ah, meu pai eterno. O que, que eu faço, velho? Eu morri quatro vezes. Beleza, já sei que tem um bicho lá embaixo. Eu só não posso estar de cara com ele de novo. Eu tenho que arrumar um jeito de atrair os dois velhos. Minha senhora. Meu senhor, vocês não têm uma fila pra pegar, não? Minha senhora. Minha senhora. Senhora. Estão de casa? Tô entrando. Tô entrando. Ah, meu pai eterno já Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Isso, você foi fechar a porta, sua mula. Abre, abre. Isso, vai. Desconta, desconta, Aleluia, não me viu. Beleza, eu vou esperar mais um pouco. Pra ter certeza que eles não vieram. Olha, ela tá gravando de novo. Beleza, continua gravando. Ai, meu pai eterno. Bom, eu sei que vocês gostam desses vídeos, de eu me assustando, né? Não, nem tanto. Faz o Night's Friday teve, sei lá, umas oito visualizações. Ai, meu pai é eterno. Ai, meu pai é eterno. Beleza, não tem ninguém aqui. Eu tô me arriscando a subir de novo. Não tem ninguém aqui. Tem absolutamente ninguém aqui. Vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai, Gabriel. Esconde, esconde, esconde, esconde. Esconde! Esconde. que, que é isso? Vocês não tão ouvindo, mas tá tocando hip-hop, tá ligado? Tá tocando hip-hop. Que casal de velho é esse, velho? Isso mesmo, Gabriel? Isso mesmo, Gabriel. Que casal de velho é esse, velho? Mano, se eles não fossem velhos assassinos, talvez... Se não fossem velhos que pegam pessoa... Olha aí a velha. Tá aí a velha. Ô, minha querida, tá toda descabelada. Pelo amor de Deus. Você não tem o que fazer, não? Se você não fossem velhos que pega pessoas, eu talvez fosse seus amigos. Seu amigo, né? Pelo amor de Deus, Gabriel. O português tá horrível. Ah, eu não posso sair agora porque a véia pode tá ali. Eu tenho que fazer de tudo pra deixar o vídeo com mais 10 minutos, tá ligado? Beleza. Será que a véia ainda tá aqui? Lá tá o vovô? Ah, pai eterno. Corre, Que isso? Não, não. Meu Deus, eu até me engasguei. <coughs> ah eu tô no último dia. Mais um comercial, que ótimo. Censura de novo, edição. Só não censura minha cara de novo, pelo amor de Deus. Eu vi que em um dos meus vídeos aí, eu tive que colocar a câmera de banana, tá ligado? Ficou uma banana no lugar da minha câmera. Pelo amor de Deus. Poderia ter sido qualquer coisa, edição, mas... Poderia ter sido a, a, a foto do meu canal, mas por que uma pamonha? Ô, oh, ô, oh, pamonha, isso mesmo, uma pamonha. Se confundir uma banana com a pamonha. Por que uma banana, Edição? Não responde. Vamos lá. Ai, ah, meu pai, terra. Último dia. Este é o último dia. Eu tenho que sobreviver. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Primeiro dia, tá ligado? Oh, o último dia. Vamos subir, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Ah, não tem ninguém aqui. Beleza, não tem ninguém aqui. Eles devem estar alimentando o povo lá deles. Vai, vai, vai, vai, vai. Beleza, não tem ninguém aqui. Que isso? Eita, derrubei o quadro. Oxe, tá trancado. Tá trancado. Abre! Eles vão subir. Eu derrubei um quadro. Abre. Abre. Será que eles já estão aqui? Ai, meu pai. É... Ah, não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não, não. Não! Sai daqui. Sai. Sai, velha satânica. Sai, sai. Sai. Sai, sai deste corpo que não te pertence. Olha a velha. Colocou uma armadilha ali. Matilha de urso. Sai deste corpo que não te pertence. Ah, derrubei outro quadro. Ferrou. Ferrou, ela me viu. Ah, velha. Sua vela louca. Vela, isso mesmo. O que, é que vocês vão fazer comigo agora? É meu último dia. Hein? Vai, querido. Que? Não, não, não. Não, não, não, não, não, não, não Ai, game over Bom, eu acho que eu vou ter que deixar esse vídeo por aqui, né Acabei de tomar vários sustos, né Que nem vocês viram, né Bom, então eu acho que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se, se vocês deixarem muito, muito, muito like Eu trago a parte 2 deste jogo Ai, eu tô morrendo de susto, sério meu coração tá tudo... Tá, tá... Beleza, então... Como se eu fosse estar falando com isso aqui... Meu Deus... Bom, se você quer a parte 2 deste vídeo... Eu posso trazer com eu já ter... Ter aprendido tudo sobre esse jogo... Granny Shepherd 2... Eu acho, eu acho que é assim que se fala, né? Mas bom... Esse foi o vídeo... Espero que tenham gostado... Dê seu like... Se inscreve no canal... Ativa o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal... E também... Segue minhas redes sociais está aparecendo aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!